hoje eu quero falar com vocês de uma transferência que eu encontrei e eu achei bastante estranha essa daqui no valor de 1.2 milhões de dólares indo para uma carteira então vamos conversar sobre ela vamos entender o que que tá acontecendo e eu quero que vocês vejam outras transferências que eu também encontrei que somam um valor bem grande no final das contas então fica comigo até o final do vídeo para você entender o que está acontecendo de verdade. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário aqui para a gente ir conversando. É bem complicado colocar um vídeo questionando a comunidade da Baby, porque é uma comunidade muito grande, só que eu quero que você tenha as melhores informações para poder fazer o seu investimento de forma consciente, de forma organizada e, óbvio, de forma respeitosa com o seu dinheiro. Então, se inscreve no canal e vamos lá para a tela do computador para eu te mostrar o que, que eu encontrei. Então, essa daqui é a tal da transferência de 1.2 milhões de dólares que saiu da carteira Deployer da Baby Dogecoin em forma de bust, né? aquele dólar da Binance. E foi enviada para uma carteira 0x6c66 e o restante vocês estão vendo aqui na tela. Essa transferência foi feita em setembro, lá no dia 23 de setembro. Eu dei uma olhadinha tanto no Twitter, quanto no próprio grupo do Telegram oficial e no grupo de Telegram de anúncios para ver se tinha alguma coisa nessa data aqui falando sobre alguma promoção, alguma compra, algum investimento que eles estavam fazendo. Não achei nada, tá? Se vocês quiserem pesquisar, pode pesquisar, vocês também não vão encontrar nada. A única coisa que tem próximo a essa data é o anúncio de uma parceria com um influenciador digital, que é um jogador da NBA dos Estados Unidos, mas vocês vão ver também que conforme a gente conseguir rastrear essas transferências, vocês vão ver que tem coisas mais antigas do que essa data também, então não dá para ligar nada com esse influenciador, por exemplo, não seria um pagamento para ele, pelo menos é o que deixa a impressão aqui. Então vamos entrar nessa carteira aqui que recebeu esse valor. Pronto, a carteira já está aqui, 0 x c 66 Hoje ela tem um saldo de 0,02 BNBs no total de 9,30 dólares somente. Tem aqui só um resquício de token Baby Doge Coin, já não tem mais nada. A última movimentação dessa carteira foi há 93 dias. Então vamos dar uma olhada aqui no BEP 20 tokens transferências para a gente entender como que foi a movimentação dessa carteira, o que que ela recebeu, o que que ela mandou. Então, a gente já tem aqui todas as transferências. A última aconteceu aqui há 84 dias, que foi um, provavelmente um airdrop que ela recebeu, ok. E como a gente viu lá, a última transferência ativa né, que eles realmente fizeram foi há 93 dias, com um valor aqui de 362 dólares via dólar Binance, que eles mandaram dessa carteira para uma outra carteira aqui, e aí depois a gente pode ir dando uma olhada. Mas vamos procurar aquela transferência de 1.2 milhões. Ela deve estar para baixo aqui. Então vamos colocar aqui, olhar tudo. Aqui a gente localizou ela, certo? Foram feitas basicamente duas transferências aqui. Uma de 12 dólares no mesmo momento. Provavelmente para testar, para saber se estava funcionando corretamente a, a, o canal de transferência. E depois enviaram 1.2 milhões de dólares. E aí, no mesmo dia, vocês podem ver aqui, eles dividiram esse 1.2 milhões de dólares em 10 transferências de 120 mil dólares. E essas 10 transferências elas foram feitas para a mesma carteira, 0x58EC. Então, vocês podem ver aqui que todas essas 10 transferências elas foram feitas para, para a mesma carteira depois tem mais transferências aqui para outras carteiras mais dois mil dólares indo aqui para outra carteira mais 1.500 indo para outra mais mil indo para outra aqui na verdade esse mil também veio aqui do deployer tá Ó, então a gente tá vendo que mais uma interação de entrada aqui nessa carteira isso basicamente 30 dias depois daquele 1.2 milhões então Quer dizer, tem mais coisa entrando aqui nessa carteira, pelo menos tinha, né já pararam de utilizar essa carteira. E aí vamos dar uma olhada então no histórico passado. A gente já viu aqui que há 134 dias, lá em setembro, foi feita essa transferência de 1 um milhão e meio, mas a gente tem outras transferências aqui para baixo. Como vocês podem ver, há 146 dias o deployer de Baby Dogecoin mandou mil tokens da própria Baby Dogecoin, e depois essa carteira reenviou de volta então aqui a gente pode ter uma noção de que é uma carteira comandada pela mesma equipe que tá mandando esses tokens do Big Coin. então quem tá mandando o deploy e se ele mandou e depois reenviou de volta provavelmente é uma carteira deles é uma carteira que eles têm a chance né ou têm a chave para poder fazer a movimentação por isso que eu já descarto que é uma carteira, por exemplo, de um influenciador que fez parceria e recebeu esse pagamento. Porque é uma carteira que eles estão movimentando. Vamos dar uma olhada aqui, continuando aqui, a nossa busca. Então a gente vai regredindo aqui, a gente vê mais 100 mil dólares entrando aqui em outro momento. A gente vê mais 100 mil dólares entrando em outro momento. E a gente percebe ó, que entrou aqui os 105 mil dólares. E na sequência, poucos minutos depois, na verdade um minuto depois, saiu duas transferências de 50 mil dólares para a carteira 0x58EC, que é a mesma carteira que vocês podem ver aqui, 0x58EC, que recebeu aquelas 10 transferências também de 120 mil dólares. Então, eles estão jogando dinheiro para uma carteira dividindo esse dinheiro e depois mandando para outras carteiras é um meio de tanto de simular a movimentação quanto proteger a movimentação e aí a gente precisa literalmente verificar todas as movimentações para entender então a gente vê aqui ó mais uma transferência de 1.2 milhões de dólares que não veio da carteira deployer mais tem o padrão da mesma transferência. O que que acontece? Esse, esse 1,2 milhões de dólares é o mesmo valor que o deployer de Baby Doge mandou 30 dias depois dessa transferência. E eles quebraram em 10 transferências de 120 mil. Então, obviamente, é a mesma pessoa que está mandando. Veio de outra carteira, mas provavelmente se a gente rastrear até o final isso aqui esse 1.2 também vai vir de algum saldo de Baby Dogecoin. Então, isso aqui é bastante claro, que é a mesma pessoa, porque é o mesmo padrão de transferência que está sendo feito. E quando a gente olha aqui, tem mais transferências entrando no mesmo padrão de 120 mil, que ele colocou aqui ó, 600 mil dessa vez e dividiu em 120 mil também de transferências. Então, a gente vê várias entradas de valor, vamos até o final aqui dessa carteira, até o início dela, na página 3, para ver quando que ela começou, o que que começou com essa carteira, vejam aqui, outra transferência de 1.2 milhões de dólares, e de novo, quebrado em 120 mil dólares. E reparem que está indo para a mesma carteira lá, 0x58EC. Então, essa carteira 0x58EC, a gente vai entrar nela daqui a pouco para realmente ver quanto dinheiro entrou lá e para onde foi esse dinheiro, né? E continuando aqui a nossa saga, a gente chega na primeira transferência dessa carteira, há 194 dias atrás, no mês 7, que foi basicamente lá onde a Baby Dogecoin foi lançada e essa carteira recebeu 10 dólares do deployer de Baby Dogecoin. Então, com certeza, é uma carteira da equipe, do desenvolvedor, de Baby Dogecoin porque foi a primeira transferência foi uma transferência de teste que ele fez para saber se a carteira estava funcionando e na sequência ele mandou 50 mil dólares e na sequência dessa transferência de 50 mil dólares ele mandou esses 50 mil dólares para carteira 0x58 EC aquela carteira que recebe todos os valores então a gente tem aqui várias transferências como vocês podem ver e convergem para uma carteira. Então, vamos entrar nessa carteira 0x58EC para ver o que está que acontecendo com ela. Entramos na carteira, hoje o saldo dela é de 0.005 BNBs, no total de 1.95 dólares. Não tem nenhum token, nem token baby BabyDodgecoin nessa carteira, tem aqui né, um airdrop, provavelmente. E a última movimentação espontânea foi, dia 80, foi 85 dias atrás. Então, vamos dar uma olhada aqui no BEP20 Tokens Transferências para entendermos o que, que aconteceu. Como vocês podem ver aqui na tela, essa carteira, ela por exemplo, aqui há 100 dias, ela recebeu mil dólares, mil dólares USDC. E ela sacou esse 11 mil dólares, né, porque ela já tinha mais saldo, ela sacou 11 mil dólares pela carteira da Binance. Ou seja, eles depositaram esse dinheiro na Binance e de lá pode ser feito qualquer outra coisa. Né? Pode ter sido sacado em espécie, pode ter sido transferido para outra carteira. Eles usam as carteiras das corretoras justamente para a gente não conseguir rastrear, porque quando entra lá na carteira da corretora, ela entra num pool, né? Então, a carteira da corretora aqui, Binance Hot Wallet 6, ela é um pool de milhares e milhões de clientes, e de lá eles podem transferir de novo para outra carteira fria, por exemplo, e aí vai ser muito mais difícil rastrear, somente com a ajuda da Binance, para saber para onde que esse dinheiro foi transferido depois. Então, já fica bem mais difícil de rastrear quando entra... Numa carteira de pool, assim, de corretora. E como vocês podem ver, aqui essas transferências de out são as transferências que saíram da carteira 0 e 58 EC e foram para uma carteira da Binance. Então a gente tem aqui outra de 5 mil, outra de 1,2 milhões. Então como vocês podem ver, eles transferiram 1,2 milhões daquela primeira transferência que eu mostrei quebraram em 10 transferências de 120 mil, e depois sacaram tudo de uma vez pela Binance a 131 dias. Então a gente tem aqui mais 100 mil sendo sacados. vamos dar uma olhada aqui na história total para a gente conseguir confirmar o valor que foi sacado integralmente. A 153 dias, mais 100 mil dólares, a 165 dias, mais 100 mil dólares, aqui 1.8 milhões de dólares a 166 dias, e aqui a gente tem várias transferências sendo recebidas, mais 25 mil dólares aqui a 167 dias, mais 50 mil dólares, mais 10 mil dólares, mais 720 mil dólares, mais 191 mil dólares, mais 2.80 milhões de dólares. 2 milhões de dólares aqui a 193 dias. E essa foi a última transferência de saída para baixo Binance dessa carteira. Então, como vocês conseguem acompanhar aqui na tela, eu vou deixar também é, a hash daquela primeira transação de 1,2 milhões para vocês entrarem no explorador e efetuarem essa mesma pesquisa que eu estou efetuando. Então, como vocês podem ver aqui na tela, a última transferência que eles fizeram foi há 85 dias. Isso quer dizer que parou de acontecer saques? Eu acredito que não. Provavelmente eles usam essas carteiras por um período específico de tempo e aí descarta para usar outras carteiras. Então aqui o ideal seria a gente fazer uma pesquisa completa em todas as transferências que estão sendo envolvidas aqui, para rastrear todas as carteiras que estão envolvidas para entender efetivamente qual que é o valor total que já foi sacado desse projeto eu acabei fazendo esse estudo aqui por curiosidade naquela transferência de 1.2 milhões de dólares mas eu tenho certeza que tem muito mais dinheiro sendo sacado porque essas carteiras elas pararam de ser movimentadas e é um padrão específico de você criar uma carteira movimentar ela durante um tempo parar e usar outras carteiras. Isso vai dificultando também a rastreabilidade das suas transferências. E quando alguém ou algum projeto tem alguma coisa para esconder, a gente precisa entender direitinho o que está acontecendo. Então, eu, como eu disse para vocês, eu olhei todas as notificações oficiais do projeto, não vi nada sobre essa quantidade de dinheiro sendo sacado. Então, eu gostaria que você que está investindo nesse projeto ou que quer investir, é, pergunte para a comunidade, pergunte para os desenvolvedores o que, que é esse valor que está sendo sacado, para que, que ele foi usado, o que, que está sendo feito, se está tudo bem, se não está tudo bem, se tem mais coisa sendo sacada, porque tudo isso vai impactar na credibilidade do projeto. Você acha que eu, aqui no Brasil, fazendo esse, essa análise simplista aqui, conseguir localizar esse, essa quantidade de saques, imagina uma grande corretora fazendo auditoria desse projeto para talvez fazer uma listagem dele. Com certeza eles vão verificar isso aqui e vão questionar o projeto, o que, que significa isso, se esse dinheiro está sendo utilizado, para onde está sendo utilizado, a prestação de contas, tudo o que deve ser feito em um projeto sério. Esse projeto aqui não tem essa prestação de contas, então fica difícil a gente entender o que, que está acontecendo. E eu convido você novamente a se inscrever no canal, deixa aqui o seu comentário, o que, que você acha que são esses saques, o se está certo, se não está certo. Vamos conversar, vamos entender e principalmente compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que investe em Baby Dogecoin, mas que talvez ainda não tenha estudado o projeto ou estudado, o que está acontecendo de fato com esse, esse token, que é muito importante, é o seu dinheiro, é o dinheiro dele, então vamos compartilhar para a gente se desenvolver. O importante aqui não é ficar falando mal de projeto, não é ficar acusando ninguém, é a gente aprender e evoluir como investidor. Essa é a principal missão do meu canal, é a gente aprender, eu compartilhar com vocês o conhecimento e as coisas que eu acabo descobrindo, para vocês também poderem colocar isso em prática na hora de fazer o investimento de vocês. Então, fica comigo nos próximos vídeos, eu te vejo lá, fui!